O Fuenda dia 12 de agosto, pelas 22 horas, com traje africano, na oficina municipal da Ganda. O Fuenda Path, Preço é único, mil kwanzas, área VIP, o reserva, venda de cuca, 50 kwanzas e sorteio de saldos. Cast DJs Leandro Chave, Emma Lopes e Xixa. O Fuenda para mais informações, 923 80 34 53 e 993 80 34 53. Apoios à administração municipal da Ganda, Polícia Rádio Ganda e Polishan Production, patrocinadores oficiais, Cuca Soba Catumbela, Coca-Cola, Residencial Belflor, Lídio Único e Record Digital ou oh, Quenda Parte. Oh, quen da Uma produção, Record Digital e coprodução Canga oh, Supremo. O Quenda oh, Parte, dia 12 de agosto. Não falta porque a vida porque é agora. Porque a vida é agora.